Beleza, rapaziada, o que que acontece? Rapaziada, tá, tá, tá rolando um busão grego ali, hein? Como é que é o negócio? Não tô lembrado, não. Rapaziada, o crocotão já tá ali. O quê? Você Sebastião, você sobe aí, né? Fala que sobe. Não. Ah. Peraí, deixa eu... Ô, oh, Sebastião! Rapaziada, o Sebastião escorregou ali, ele tá com um sapatênis meio zoado. O que que, que acontece, tô... Vamos esperar que o crocotão tá de olho, tio Ó Tá flipando na água Abriu Vap é agora, tio tá de ponta Ai Passou, passou Rapaziada, passando na primeira parte, hein, crocotão Só para te lembrar que ele tem uma turbina Um crocotão voa na água Vamos ficar esperto. Beleza Vamos achar um pezinho aqui Você baixa a corte, hein? Já tem uns lock pendurado ali Ó, ó, ó Ó, ó é maligno, tio é estratégia, Ó, já passou pra cá, ó. A cabecinha dele ali, ó. Vai tomar no caneco. Beleza. Pô, tá, tá, tá tranquilo que o Sebastião é nadador profissional. Ó, chamou um. Um É o quê? Tá rolando? O quê? Rapaziada. Tá rolando o tiozinho número um, tiozinho número dois. O que que acontece? Ó, ele tem que chegar ali, hein, ó. Tem um Bento. Vamos bicar o Bento primeiro ali? Ele, ele tá se pagando de, de profissional? Vem a mim, eu estou aqui agora! Ô oh, meu Deus, não tem sniper aí? Ô jogo, não tem sniper? Não! Rapaziada, vamos, vamos mandar um cabuzinho nele aqui. Ah. Dentro do fimose dele, ó, ó. Vap, colou o fimose. Aí explode, hein, tio. Ah, oh, meu Deus, o Crocotão vai dar um beijo nele. Rapaziada, vamos, vamos ficar esse Crocotão? Tá, tá, tá rolando um, umas plataformas gregas ali. Olha aí! O Crocotão tá aqui embaixo já. Opa, peraí. Rapaziada, o cara ia cair na água, hein? Vamos ver Será que tem como ir lá, tio? Oh, meu Deus do céu. O que? Tá aqui? Achou! O Crocota! <risos> Derrapa da franja do, do primose dele meu Deus! aí cai, hein? Rapaziada, ele vai virar comida pro cro crocodão então e a gente passa lá, hein? Será que tem como? Vamos, vamos ver essa experiência aqui, tio Eu Já sobe aqui no... No passatão aqui Ó, oh, passa tão um turbo. Vap, Sebastião. Oh, Ô, oh, Sebastião. Pelo amor de Deus, hein? Vou subir esse bagulho. Beleza, rapaziada. Ó, oh, tá chutando os passos aí? Os passos natatoriais. Olha aí pro cotão, tio. O quê? Ô, oh, Sebastião, ele tá de sapatênis, hein? Cuidado. Rapaziada, tem que derrubar esse negócio aqui. Só que a pistolinha é meio mesmo, hein? Não sei se vai derrubar. O quê? Rapaziada, tem pouca bala, hein? Beleza, caiu. Ó, oh, vai lá, Crocota. Não vem porque é cagão. Cadê o Crocota, tio? Lá em Sorocaba. Rapaziada, oh, eu tô pulando, hein. O que ele já pegou? Ixi! Ó, oh, meu Deus, o Crocota já lançou. Ah, vai pegar, ó. Oh. Rapaziada, ó, ó, ó, o Corsal 2. Sobe no Corsal 2, pelo amor de Deus, hein. Ô, oh, tá, de, tá de tá de boa. Sobe. Ô, oh, não meu, Deus, pegar, é para subir. Ah, oh, ó, tô calmo, tio. Ó, oh, tranquilo. Rapaziada, acho que teu... Oh, o Crocota já tá aqui, tio. Ah, eu vou cair pra dentro. E aí, Crocota? Boa! Rápido! Oh, meu Deus! Você baixa nada, hein? Rapaziada, ó, ó, música de suspense, tio. Crocota, ele, ele anda até com o piano pra fazer música de suspense. Vamos ficar esperto, Crocota é do mal. Beleza, rapaziada, estão calmos, estão tranquilos. Já estamos num local altamente seguro, hein? Beleza, rapaziada, qual, eu quero saber como os caras estão tá com essa fiorina aqui em cima, hein? Vamos ficar esperto, em jogo? Beleza fazer tem pouca munição, mas tem, tem uma um tirinho bento de escopeta O que que acontece? O cara vim, vai me cá, hein? Oh, peraí, peraí, tá rolando... O que? música um de Velozes Furiosos? Rapaziada. Oh! E aí? O que? Nossa, o tamanho da formação de quadrilha. E aí, tio? Tem pouca munição aí. Será que ele viu meu rostinho lindo? Oh, Sebastian! Peraí, tio. Ó, oh, oh, manda o apresenta. Nossa Senhora! Eu sei cair tio Manda Dentro do iogurte dele Ah, Ai se rápido, tio Munição Também pegou muniçãozinha aqui do amor Ó. Só manda pra dentro Porque tem mais O jogo Pera aí Ele tá de porrete Peraí, aí tio Pera aí Tá valendo Oh, meu Deus do céu, senhor... ele vem cobrar aluguel, tio. Vem derrapando, você viu? Turbo. Oh, meu... pera aí, essa barriga. Eu só tô pegando esse negócio aqui. Pera aí. O que mal... Oh, Ó, que boba. Rapaziada. O zumbi passa de boa, mas o caberinho não passa, hein? Vou ficar esperto. Ó, oh, só o zoinho que me cobrar aluguel, ó. Ó, oh, derrapa. Vai. Ai! Explodiu, hein? Kidman já tá aqui, hein? Rapaziada, salvamos a Kidman. Gente, tia? Pode agora também dois, hein. Vai ser mais linda a emoção agora, hein. Peguei... Vale isso, hein. Eu nem peguei munição. Ô, jogo. Como assim, look out? Oh! Pera aí. Oh, fala que você tem munição aí, pelo amor de Deus. Ah, oh, velho, é dá headshot. Pode é só zoei em shot, hein. Vou ameaçar, você atira. O quê? Peraí. Ô oh, meu Deus, os sapatênis dele! T Toma essa antitetânica aí, tem como? Ô oh, meu acabou, não tem antitetânica não, hein? Rapaziada, é, vamos ter que jogar com o tétano mesmo, hein? Oh, rapaziada, você viu? Os caras colocam bomba. Os caras colocam a ratoeira no chão, uns par de negócios e. Ah, com cachoeira. Beleza. Rapaziada, só fiscalizar aqui, ó, ó. Nosfrim. O quê? Rapaziada, tá, tá falando uns, uns chinês de use, hein? De mascarinha e tudo. Ixi! Ó, ó. Será que aqui dentro tá rolando umas antitetânicas, aqui? Ô, jogo, pelo amor de Deus, hein? Vamos jogar essa, essa beta pra nós! É! Rapaziada, o, o cara tem, tem a máscara do, dos deuses ali, ó. Nada percura ele. Pera aí, tiozinho. Ah, isso vai moscar, aí. Ó. Ah, bem na veinha do pescoço dele aí, Gaiard, tio. Eu quero ver não arder. Ó, manda. Ó, tô até com medo de mostrar o zoinho, hein? Ah, aí, hein? Monstro! É, ri. Marco, hein, tio? Ô, oh, oh, tiazinha, você vai ter que acertar o cara aí, hein, pelo amor de tal. Mas tá rolando um, umas coisas ali aqui no meio. O, o caverninho não vai tentar desarmar essa bomba aí, porque ela tá muito benta, hein, tio. Tá num, num local propício para explosões e destruições de corpos. O <risos> que que acontece? O Caverninha já fez a limpa aqui, não tem munição benta. Ó, tem um congelinho, hein. Congelinho vai zoar aquele cara. Vou, vou, vou simplesmente ver. O que é, tô bem, eu lembrei. Tem, tem que ficar esperto, tio. Esse cara é altamente periculoso da máfia chinesa. Isso tem use, tio. Use. É a verdade. Beleza. Se inscreve aí, tio. Rapaziada, vamos, vamos, vamos jogar tranquilamente aqui. Ó. Ligar o lampelson. Verificar o local. Ó, ó, ó. Tem item aqui, tio. Sempre. O que é seringueta, tio? Antitétono. Vai lá, Sebastião. Ó. Manda. Rapaziada, seri... seringueta. Ô tio, abre a porta aí, hein? Pode ver, o Sebastião não consegue abrir a porta tio, ô oh, meu deus! Ô oh, Sebastião! Ah! Beleza, tô calmo. Tranquilo. Ó, oh, ó, oh, oh, é seringueta? Fala que é seringueta, ô oh, meu deus! Duas antitetânicas em um local só! Você viu, né? O jogo obedeceu. Faca na caveira! Ó, oh, tá rolando o que, quê que é? É o munição de escopeta, hein? Tá, tá, começando a ficar bonito de novo o jogo. Cadê escopetão? Pega escopetão aí tio, na, na amizade? Rapaziada, local escuro, mas estamos com a Kidman. Você viu que ela é treinada para dar headshot. O caberninho está de boa, Kidman. Desce aí e brinca com isso, pelo amor de tal. Beleza. Rapaziada, ó. fós Olha o tamanho desse estrogomilho de abacate aqui, tio. Oh, Tem uns 10 mil aqui. Quentão, tio. Como assim? Rapaziada, que, que, que desrespeito é esse para com um jogador? Rapaziada. Tá rolando uma erosão aqui, hein? He Rapaziada, o local não está muito amigável para a batalha, beleza? Deve estar tá rolando ali mais ou menos uns 18 crocotões numa balada internacional Representada pela ONU dos Crocotões Vamos ficar longe desse buraco aqui O que, que acontece? Esse local aqui já é melhor, ó, oh, oh, Onde tem Passatão e Combosa é local do bem Ó, oh, já manda Rapaziada, estamos nada mais, nada menos que a escopeta com dois tiros, tio. Ah, dá, dá pra cantar um pouco. Rapaziada, ó, ó, ó, ó. Será que tem um, uns, uns negocinhos secretos aqui? Não, nada a ver, irmão. Rapaziada, local desconhecido. Mas, de momento, parece que tá legal, hein? Rapaziada, mais dois tirinhos tipo, de escopeta, hein? Vai rolar! Tranquilo Kidman, Fala pra nós onde é que tem que ir. seu Beleza, Você tem que subir no, no caminhão velho? Ah, não, tem até portinha aqui, tio. Oh, meu Deus. Vamos abrir essa portinha aqui, sem medo nenhum. Ó. Oh. I think we've all been seeing nosebleeds, sangramento de nariz, Joseph hein? Was. It's like he was turning into one of those things. Maybe it doesn't affect everybody. Rapaziada, pode ser que o Sebastian tenha um nível profissional. Ele pode não correr, ter várias coisas estranhas e seu é metabolismo. Mas parece que ele é imune a esse vírus grego aí, hein? Vamos, vamos se ligar que o Sebastian tem pelo menos um benefício grego. Não, não, não, não. Oh, meu Deus, olha aqui, eles deixam o maiorzão atrás aqui, hein? Milão na conta do Sebastian. Beleza. Rapaziada, até os bonecos aqui. Os bonecos é bem forgada. É. É só pra eles ficarem espertos e mostrar que o socorro do Sebastian é altamente danificável. Beleza. Rapaziada, a portinha vermelha, hein? Aqui, estamos dentro da quadrilha dos caras, ó Rapaziada, é, tem dois, hein? Prego Rapaziada, fui falar que o Sebastião é, é, é o cara, hein? Ó, certo tá sangrando, hein? Oh meu Deus do céu Peraí, Sebastião Ei, is... o é isso? Stay back, foi só um tiro, hein? Sebastião é acostumado a levar um, um, uns tiroteques no joelho? Vamos ver o que, que deu. Rapaz, é, Kidman sumiu, hein. Ó, oh, abandonou. Peraí, Kidman. Você me começou a se um monstro. Você ideia. Você pode tentar você. o você Peraí, tia! Rapaziada. Ok, Kirman, peraí, você é boa no headshot, hein? Vai, vai deixar eu sozinho aqui? Só tem quatro tiros de escopeta. Ai! Deus. Oh, vai, ah! Ai. <risos> Rapaziada, vou atrás dessa aí, ela é benta, hein? Tem munição e headshot, Serson. Mas é uma cadeirinha profissional aqui, Curti aí. Get it open. Peraí, cadê você? Leslie, is that you? pera aí. Leslie! mas é, tem pelo menos um doido agora pode ir. dar uns, uns poder do com Nelson aí what is it? Um, Rubik? Um, help help help help hey oh, aí a vai correr também você baixa de Deus, você é ruim não importa tio!